Bom dia, hoje é segunda-feira e eu tenho aula às sete e meia da manhã na segunda-feira e eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a minha semana na faculdade de fisioterapia, estando no quarto semestre. Música aulas da manhã, geralmente eu fico na faculdade até o máximo que eu posso até o tempo que eu ir buscar meus irmãos na escola porque eu já começo a adiantar algumas coisas, já começo a estudar algumas coisas e eu faltei semana passada na aula de terapia do movimento então eu fiquei bem desesperada porque eu não fiz as pesquisas que eram para ter feito porque eu não soube das pesquisas e aí agora eu vou sair da faculdade vou almoçar e vou continuar estudando de tarde porque tem muito conteúdo, eu tenho uma prova de farmacologia na quarta-feira E aí eu vou passar o dia estudando Vai ser bem legal fazendo muita correção, tipo, na questão, que é que praticamente só hoje? gráfica e estrutural, ela não fica falando, não, isso aqui tá errado, isso aqui tem que sair, isso aqui, entendeu? Começa de com, novo, o que, que você fez é? hoje? De novo, mão, mano <risos> Eu não peguei. Bom, eu pesquisei, aí artigos, li artigos, traduzi artigos e passei pro meu trabalho, meu projeto TCC. E eu fico com vergonha, mas tudo bem. Ok, eu Fiz a mesma coisa com o meu grupo de de Só que tem a diferença que eu sou sozinho, né? Ele é sozinho, eu tô num grupo de seis pessoas E aí a gente... Um não, a gente vai buscar o cacau A gente fez... A, sabe, a gente pegou o protocolo já pronto de Easy E aí escolheu quais os, as posturas que a gente vai usar E quais alongamentos a gente vai aplicar nos pacientes porque era isso que a Erika queria e ninguém tava fazendo, Sim. e aí a gente fez, e aí ela sentou, leu e falou, perfeito, a coisa perfeita, ela simplesmente o acho que a questão também do, do pessoal não ter experiência, você, como tu já tem experiência Sim. com o um TCC, com trabalhos assim, você consegue já ter uma noção do que tu vai colocar no teu trabalho, e que é. vai ficar bom. Sim. Como eu também já fiz um trabalho muito parecido com o um TCC, no terceiro período eu acho que eu consigo... Ela um, falou um, muito na aula que, que o pessoal melhor. tava colocando a metodologia no desenvolvimento, tipo, o que é que eu vou fazer no desenvolvimento? Só que o desenvolvimento é só questão teórica mesmo. A gente tá sim. numa fase da faculdade que a gente tá muito voltado pro TCC e pro atendimento, então hum. ou você estuda ou você estuda, porque senão você não passa. Não, mas isso não é ruim não, porque não, essa não é? metodologia é boa, porque você, eu, consigo, eu consigo já apresentar no... Talvez até no sexto eu consigo apresentar. No sexto já apresento o TCC Antes e... mesmo do sétimo e Traor. já vou... Sim. E aí só, só atendimento, estágio. só estágio. E pra mim vai ser uma parte legal, porque sim. eu gosto de atender. Sim, sim. E agora a gente tá indo almoçar e depois a gente vai estudar. Eu tenho prova de farmaco. Ele vai continuar escrevendo e vou estudar farmaco. E aí de noite a gente vai voltar pra faculdade pra monitoria de eletro. Porque tem que estudar eletro também. Sim. É isto. Eu tô cansada. Dói muito isso aqui, ó. Tem que comprar um tripézinho que coloca assim aí. Eu e... tenho um... Sim, seria interessante. <risos> Bom, vocês podem ver claramente que eu dormi de tarde. Não era pra ter dormido de tarde, porque eu tinha que estudar. Mas eu dormi. E depois eu fui pra faculdade pra monitoria de eletro E aí eu acabei fazendo uma PS E agora eu tô com muito sono e muita preguiça Mesmo tendo bebido um litro de energético E meu cabelo tá péssimo, olha isso, eu tô à derrota E é terça-feira ainda Bom, como, como vocês viram eu tô muito cansada Então eu venho aqui pra minha caminha com O meu resuminho de farmacologia Esse resumo eu fiz baseado em uma apostila Em várias apostilas, na verdade, que tem na internet com os slides da minha professora também de farmacologia E aí ficou assim Que tem mais definições e muitas imagens Porque eu sou um ser humano muito visual <risos> E aí eu vou ficar lendo até cansar e quando eu cansar, eu vou dormir e amanhã de manhã, depois de fazer o que eu tenho pra fazer, eu vou continuar lendo, porque é isto. A prova não tá difícil, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vai dar certo. Vai dar certo, grupo. Bom dia, gente. Quarta-feira, mais um dia na faculdade. E hoje eu acordei super cedo. E eu vim deixar o Matheus mais cedo na faculdade, que ele tinha aula sete Hoje eu só tenho aula e meia. Mas eu vim pra faculdade pra estudar pra minha prova de farmacologia. Não estudar, revisar. E depois eu vou estudar para eletro que eu tenho aula de eletro amanhã. E aí hoje é quarta-feira, estou usando rosa. Porque sim, meninas malvadas, é isto. E aí eu vim pra faculdade porque quando eu tô na faculdade eu me sinto mais inspirada, mais motivada a estudar. E aí, eu ainda tô com muito sono. Tomei café e tudo mais. Dei um jeito no meu cabelo, que ele estava péssimo ontem, aí eu dei uma disfarçada. Mas eu tenho que lavar ele hoje. E eu tô muito cansada ainda. Eu não sei o que, que tá acontecendo. E é meio da semana ainda. Muito chão pela frente, muitos trabalhos, muitas provas, muitos conteúdos pra estudar. E eu estou. mortíssima! Mas. Vamos seguir o baile e aí eu vou estudar agora eu vou mostrar pra vocês eu estudando. E aí fiquem comigo estudando aí agora. buscar café pra mim, tô estudando aqui estou com uma companheira aqui também atenta meu computador não funciona daí eu estudo ouvindo rádio deixa eu ver se eu consigo colocar na rádio de novo aqui pronto eu vou voltar a estudar agora meu caderno fica assim quando eu estou estudando Fica uma bagunça vocês acabaram de ver, eu estava na biblioteca estudando eletro e eu li umas 30 páginas da minha pochila e fiz marcações importantes e agora eu estou muito cansada e eu tinha que malhar hoje, só que eu não vou conseguir. Não falei sobre a prova de farmaco. fui bem na prova de farmaco. só não consegui fazer uma questão, porque eu faltei na aula. Era uma questão sobre é, fármacos ansiolíticos, aí eu faltei na aula e eu não sabia responder, né? Porque eu também eu faltei aula e eu não fui estudar também, não façam isso, corram atrás. Eu não fui estudar porque eu achei que eu deveria focar no que eu realmente sabia e funcionou pra mim. Porque aí eu fiz todas, todas as outras questões, menos essa de ansiolítico. E eu também não fiz ansiolítico porque, se eu não me engano, o slide era muito imenso. Então, isso desanima muito também a é estudar. Mas eu tô, tô satisfeita. A prova estava ótima. Tipo assim, sabe uma prova que você faz e você fala, mano, eu sei, eu estudei, eu sou top. Então, o problema tá incrível, ele tá incrível, só que eu vou ter que lavar ele... E eu tô indo pra casa agora, era pra eu continuar estudando eletro. Era pra eu ir pra ultrassom agora. Só que eu tô muito cansada, então muito provavelmente eu vou dormir de novo. E aí, se eu dormir eu aviso. Mas se eu não dormir... Gente, eu vou dormir. Muito difícil eu ir pra minha casa e não dormir. O ambiente é totalmente propício a isso. Você vai pra sua casa, você fala, eu vou estudar em casa. Você não estuda em casa. Você tem que ficar na faculdade, você tem que ir pra uma biblioteca, você tem que ir pra um lugar que as pessoas estão estudando, que aí isso vai te forçar a estudar. Se você for pra cá, você vai dormir, você vai comer, você vai fazer tudo, menos estudar. Então eu vou pra minha casa agora, eu não vou estudar, eu vou dormir. E aí, de noite provavelmente eu vou estudar. E aí vai ser ótimo, né? Que eu vou pegar só outra ultrassom. Só... Eu preciso estudar eletro porque a prova de eletro é semana que vem. Hoje é quarta, a prova de eletro é na quinta-feira da semana que vem. E aí eu preciso estudar para saber quais dúvidas que eu tenho para eu tirar amanhã com a professora Que amanhã vai ser a última aula antes da prova E aí é isto Aí eu estudei grande parte de laser agora Eu vou ver se eu consigo pegar Grande parte de ultrassom depois E aí vou pegar, tipo, os principais, né Que é, tipo, os dois recursos principais, assim Que tem mais conteúdo, né Porque o que eu, o que eu vi antes é mais tranquilo Que é... é... Diatermia e, e, e crioterapia é, eu, eu acho que é isso eu tô muito cansada, eu não tô sabendo falar direito, então tô indo embora agora, esse ângulo tá muito engraçado, né vocês estão no painel do carro então tô indo agora pra minha casa vou ver uma musiquinha porque eu estou feliz e é isto até daqui a pouco <música> Você percebe que a pessoa não sabe fazer vlogs Quando ela só faz vlogs do carro Então hoje é quinta-feira, bom dia Tô acabando de sair da faculdade agora Que a gente teve aula de manhã de eletro E a professora fez caso clínico Pra gente responder Foi bem legal E aí eu tive só uma certeza na minha vida Que eu preciso estudar muito pra prova dela Que vai ser semana que vem É isso, tô indo pra casa agora E eu vou dormir Porque eu sinto que eu não, eu não tô descansada Eu tô muito cansada ainda E... Eu preciso descansar, não é nem tipo, ah, dormir não, é descansar. Minha mente ainda tá muito eufórica, e meus olhos estão ardendo, sei lá, eu tô cansada. E aí eu vou pra casa descansar, em qualquer coisa eu volto aqui, se eu for estudar e tal. Quinta-feira à noite queria estar celebrando, comemorando, porque quinta é quase sexta, mas eu lembrei que eu tenho um caso clínico pra segunda-feira de terapia do movimento e eu acho que meu grupo não começou a fazer e eu acho que eu faltei não não é que eu faltei aula eu cheguei atrasada então eu não peguei tudo que a professora passou então eu vou sentar agora e tentar fazer o máximo que eu conseguir porque eu preciso enviar para professora na sexta porque para ela corrigir para ser apresentado na segunda ou seja muito trabalho Agora, o que está tá acontecendo? Eu vou fazer esse trabalho e eu tô com muita vontade de comer porcaria. Só que, eu não vou virar porque, né? Meme. Mas eu cortei três bananas em rodela coloquei granola e mel. Porque eu tô com muita vontade de comer besteira. Só que a última vez que eu fiz isso, eu comi muito chocolate. Eu comi, tipo, três barras de chocolate. De uma vez... E aí eu fiquei com muita espinha aqui e aqui, que é geralmente onde eu tenho, muita espinha. E aí eu não quero fazer isso, porque né eu invisto tanto dinheiro em produto de skincare mas aí eu me alimento que nem uma louca, não vai adiantar muita coisa. Então eu vou comer aqui uma comidinha muito saudável, vou ver o que é pra fazer nesse caso clínico, vou falar com as pessoas do meu grupo pelo WhatsApp, falar, mano, o que é pra fazer, vamos fazer. E aí vocês vão ficar com time lapse, se de deu, trabalhando e tentando não ficar desesperada por causa desse trabalho. sexta-feira, e eu não filmei na faculdade, mas eu tive aula de neurociências e aí a professora deu uns mimos pra gente, vou mostrar os mimos ela passou pra gente esse mimo que é uma xerox de todo o conteúdo que vai cair na prova dela Ino, olha só olha esses raios de luz olha esses raios de luz, olha lá Olha só, olha lá, olha esses erros de luz. E basicamente eu ia ter aula prática de eletro hoje, só que a aula foi cancelada. Então eu vou dormir agora e aí... Eu tô usando esse boné, que é da minha atlética, só que, né, ele não tá cabendo na minha cabeça porque meu cabelo tá aqui atrás. Enfim, desistimos do boné, tiramos o boné e agora eu vou deitar e eu espero vocês... No próximo vlog, eu vou encerrar esse vlog Por aqui, porque eu simplesmente vou dormir agora Tá chovendo E essa semana foi bem louca Bem trilouca mesmo E aí, semana que vem vai ter atendimento Vai ter prova, vai ter seminário Vai ter tudo, vai ter caso clínico Vai ter... Nossa, tudo! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Da minha semana como estudante de fisioterapia E aguardem que vai vir mais É isso, tchau!